Boa noite aos vereadores, aos nossos servidores. Chicão, que se faz presente na nossa sessão. deixa a palavra aberta aí aos vereadores, aos nossos servidores e aos nossos visitantes que queiram apresentar suas intenções e nossas orações. Peço a oração para todos que se encontram aqui e Verdade, né? agradecer a Deus por, por teres trabalhado nessa casa... Desde 93, aqui aprendi muito, convivi com diversas pessoas, tive grandes amigos aqui, estou deixando também. Tenho só a agradecer a Deus por tudo que Ele me tem dado nessa casa aqui, durante os seus 23 anos de idade, 23 anos de serviço. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para mim, para minha família e para os meus companheiros que, que sempre estiveram presentes e alguns ainda estão nessa casa.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 Boa noite aos senhores vereadores, aos nossos servidores, ao Chicão, ao Cris, que se faz presente em nossa sessão, a todos que nos acompanham sobre a transmissão online de nossa Câmara, sobre a invocação do nosso senhor Bom Deus, eu declaro aberta a 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barra de Jacaré e passo a palavra ao primeiro secretário da mesa, o vereador Alexandre Augusto Nascimento, para o trabalho da leitura da ata da sessão anterior. Boa noite aos senhores vereadores, o Chicão que faz presente, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, os nossos funcionários, o João, a Luciene, a Lucinei o Daniel, que em breve estará aí nos deixando, é, entre aspas, né, está se aposentando no início do mês, Deixo aqui meus cumprimentos ao Daniel por todo o trabalho que fez é, por essa Casa de Lei e todos os vereadores que aqui passaram, teve seu amparo. E meu boa noite a todos aí que nos assistem em, em seus lares aí pela internet, na transmissão online. Estarei agora fazendo a leitura da ata. Ata. 32 da 32 ª sessão da Câmara Municipal, em regime ordinário, correspondente ao terceiro período do primeiro biênio da mesa diretora da 13a Legislatura da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, a Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, instalada na rua Rui Barbosa, 98, centro, às 19 horas e 28 minutos, do dia 17 de 9 de 2018. Sob a presidência do vereador Jorge João Pereira Filho, secretariada pelo próprio presidente, devido à ausência justificada do vereador Alexander Augusto de Nascimento, fazendo-se também presentes os vereadores Léo Zanata, Elisberto Garcia Antunes, Edalberto Alexandre Goulart, Israel Dutra, Edivaldo Nascimento, Edmar dos Santos e Wagner de Freitas Aguiar, e ausente o vereador Alexander Augusto de Nascimento. Fazendo-se também presentes os servidores do Legislativo Daniel Gonçalves da Costa, Edineia Maria Camilotti, Luciene Regina da Silva e João Penteado da Cruz, e como visitante, a Secretária Municipal de Educação, a senhora Alcia Tirone dos Santos. Antecedendo a abertura, foi proferida uma oração em ação de graça. Após isto, o presidente desejou boa noite aos vereadores, servidores, visitantes, e as pessoas que nos assistem no canal da Câmara, aberto na internet. Declarando em seguida aberta mais uma sessão ordinária, passando-a a seu expediente normal, nessa fase por estar ausente o primeiro secretário, o presidente tomou para si os trabalhos das leituras do expediente, vindo a realizar como primeira leitura, termo da ata da sessão ordinária anterior, realizada em 10 de nove de 2018, passado para sua única discussão e votação em plenário, vindo ser aprovada por unanimidade de votos e assim declarada aprovada pelo presidente e por ele pelo primeiro secretário assinada. Dando-se continuidade aos trabalhos do expediente, o presidente veio a realizar como segunda leitura projeto de lei 23/2018 do Poder Executivo Municipal, expondo sobre uma alteração do anexo 1, Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos da Lei Municipal 466-2012, realizada como leitura, o Presidente veio a repassá-lo para as quatro comissões. Terceira leitura, comunicado do Poder Executivo, datado de 14 de de 2018, convidando a população para participar de uma audiência pública a realizar no dia 28 de de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal, a partir das 15 horas Quarta leitura, ofício 147, de 14 de 9 de 2018, da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, a senhora Alça Tirone dos Santos, requerendo registro de palavra livre para uso na sessão de 17 de 9 de 2018, com a finalidade de informar aos vereadores a realidade da qualidade adequacional do município de Barra do Jacaré, bem como encaminhar as alterações do plano de educação de nosso município, Encerrando sua leitura, o presidente convida a secretária municipal de educação, Alça Tirone dos Santos, para tomar assento junto à mesa para uso de sua palavra por ele concedida. A, secretar, a secretária municipal de educação, senhora Alça Tirone dos Santos, tomando o assento e aos microfones, veio primeiramente a desejar boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem às sessões via internet. Agradecendo ao presidente pela oportunidade concedida, agradecendo também aos vereadores que se fizeram presentes, incentivando os eventos da secretaria, no caso do PIA Bom de Bola e do desfile de 7 de setembro. Agradecendo também o corpo docente, que certamente estarão acompanhando pela internet esta reunião de hoje, dizendo que sua finalidade nesta sessão é falar sobre o plano de educação aprovado em 2015 onde na última audiência realizamos a leitura do relatório das metas alcançadas no período de dois anos, onde dessas alcançaram 20 metas das quais devemos fazer e apresentar nesse período do que fizemos e ainda do que falta a ser feito para estarmos sempre alcançando cada vez uma melhoria na educação, alterando a cada tempo para cada vez mais se melhorar vindo a secretária a abordar outros assuntos inerentes à educação, os quais se encontram registrados em vídeo postado no seu canal no YouTube. E para finalizar suas palavras, veio novamente agradecer pela oportunidade, se colocando à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida que se fizer necessário. Encerrado isso, vereadores e o presidente da Câmara, veio agradecer a secretária por ter vindo a esta Câmara, nos informar sobre esses assuntos da área educacional municipal. Não havendo nada mais ser tratado no expediente, o presidente veio declarar encerrado, passando em seguida a sessão para a sua ordem do dia, onde constou, constou com sua inclusão dos projetos de leis de número 24 e 25 de 2018 do Poder Executivo, com seus devidos pareceres das comissões competentes, onde se apresentaram seus pareceres por sua aprovação. Passando então ao plenário, como primeira proposição, projeto de lei 24, de 23 de 8 de 2018, dispondo sobre abertura de crédito adicional especial nos valores de R$ 165.500,00 para atender das Secretarias Municipais de Administração e Planejamento, Assistente Social, no CRAS, Viação e Obras Públicas, Nesta última, com intuito de realização de obras de pavimentação asfáltica nas ruas Milton Carlos do Nascimento, Natália Bortolini, Fiorovante Pepe, Sebastião Carvalho de Souza, Domingos Dutra e 15 de novembro, e ainda para a Secretaria de Educação para atender as necessidades do Fundo Municipal de Transportes Universitário e algumas atividades relacionadas determinadas às secretarias e restituição de valores na área social. Passando para a primeira discussão e votação, na sua discussão, o vereador e relator da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social e também da Viação e Obras Públicas, vereador Edalberto, inicialmente, desejou boa noite a todos os presentes e aos que nos assistem pela internet, desejando boas-vindas à Secretária Municipal de Educação, a Álcea, e quando ao projeto... Diz que veio nas comissões apresentar os seus pareceres favoráveis, solicitando o Poder Executivo autorização de abertura de decreto em diversas dotações, onde consta, dentre outras obrigações, o pagamento de valores a ex-servidor por serviços prestados ao município, que se aposentou e ficando restos de valores a receber, vindo também um pedido para a compra de um veículo para assistência social, aonde ele e o vereador Edival foram conversar com assistentes sociais Solange e Josi Silvana, nos informando que o município está sendo agraciado com um projeto estadual de incentivo para famílias paranaenses para servir melhor, onde perguntamos também através desse programa, não se poderia melhorar, aumentando um pouco mais os itens de produtos das cestas básicas, que estão sendo dadas às famílias carentes, considerando que as quantidades não estão sendo suficientes. Mencionaram também da possibilidade de fornecimento de um botijão de gás para quem realmente precisa, dizendo ainda que, depois de várias conversas, disseram que, no momento, não tem como atender nosso pedido, mas que vão atender, e é que a precisão maior, nesse momento, é a aquisição de um veículo pelo fato de que estão utilizando não está em boas condições de se prestar um serviço à população, requerendo também o projeto anula anulação parcial de dotações de valores em contas para despesas no fundo de vale, onde seria realizada obras de reforma naquele local, mas que nesses projetos serão utilizados em obras de, pavimenta de pavimentação asfálticas em ruas das cidades e também para despesas de transportes universitários. Se é como se propõe no projeto, então que se faça um correto e bom uso desses valores. Passando a palavra aos demais vereadores, vieram desejar boas noites aos presentes e aos internautas, e quanto ao projeto, em seu acordo, vieram abordar as palavras ditas pelo vereador Edalberto. Passado para sua votação, veio a ser aprovado por unanimidade de votos, e assim declarado aprovado pelo Presidente, Segunda proposição, Projeto de Lei 25, de 23 de 8 de 2018, dispondo sobre abertura de crédito suplementar especial nos valores de R$ 503.910, tendo como finalidade de suplementar dotações orçamentárias no corrente de exercício financeiro municipal com saldos insuficientes, informando em sua justificativa que os recursos a ser usados serão de superávit financeiro de R$ 70.000. E ainda de anulação parcial de dotações valores de R$ 433.910,00, perfazendo um valor total de R$ reais passado para sua primeira discussão e votação, não recebendo discussão, é passado para sua votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Não havendo nada mais ser tratado, o presidente, às 20 horas e 30 minutos, veio a declarar encerrada a sessão da qual por mim, secretário executivo, foi lavrada o seu termo que na próxima sessão será apresentada ao plenário e uma vez aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário da mesa e na ausência deste, pelo segundo secretário. A ata, obrigado secretário, a ata está em sua discussão e aprovação. Sem nenhum manifesto, eu declaro a ata assinada. Aprovada. Quero deixar meu boa noite e boas-vindas ao Edvaldo, ao senhor Edvaldo Barbosa, que se faz presente na sessão. Seja bem-vindo, Edvaldo. Dando continuidade à sessão, estando dentro do nosso expediente... Temos o ofício de número 69. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de mais uma audiência pública da saúde, agora referente ao segundo quadrimestre de 2018, ao passo que também deixamos o convite para que todos os vereadores participem da referida audiência, uma vez que serão apresentados relatórios de serviços Receitas e despesas realizadas pelo setor de saúde durante os meses de maio, junho, julho e agosto de 2018. A referida audiência foi aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde para que seja realizada no dia 28 de setembro de 2018, com início às 14 horas. Sendo só excerto da compreensão de vossa excelência, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rafaela Lourenço Aguiar, secretária municipal de saúde. Então fica aí além do convite autorizado a secretária fazer audiência aqui nas dependências da Câmara. Lembrando que é o mesmo horário, o mesmo dia da audiência da Câmara e também da Prefeitura. Ofício número 218, do, ofício número 226 de 2018. Ilustríssimo senhor Jorge Perder Filho, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando cordialmente pelo presente em relação ao pedido de informações encaminhada através do ofício número 056-2018, em que requer a relação de exames e imagens ofertadas aos pacientes, informo que a relação de exames e imagens em empresas que realizam o serviço, bem como valor gasto, foram encaminhadas para a secretar, Secretaria de Saúde e seguem anexos. Porém, quanto à exposição dos nomes dos pacientes que foram atendidos, temos que a Constituição Federal de 88, garante a todas as pessoas a inviabilidade de sua honra, imagem, intimidade e vida privada. Vejamos, artigo 5 todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resistentes no país a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Assim, todas as informações que necessariamente exigem a identificação do paciente só podem ser fornecidas com o seu expresso consentimento ou de seu representante legal, a não ser que a determinação de exibição adivinha. adivinha de lei ou de solicitação judicial baseada em justa causa, pois não há dúvidas de que o prontuário, exames, laudos e toda e qualquer informação atinente à saúde do paciente pertence somente a ele e não ao médico ou à instituição de saúde, que apenas tem o dever de, guardar, de guarda desses documentos. Dessa forma, a fim de preservar a honra e a imagem dos pacientes e se resguardando, de possíveis indenizações por danos morais, a, Secretar, a Secretaria Municipal de Saúde deixa de apresentar a relação de nomes, endereços aos nobres vereadores, porém coloca-se à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, a fim de evitar qualquer embaraço na fiscalização exercida por vossas excelências. Sendo só para o momento, desde já, renovamos nosso voto de estima. Presto. Atenciosamente, Adalberto Freire Zaguer, Prefeito Municipal. A Câmara, de de Zacaré, esse... so aqui, vereador, a Câmara Municipal de Não. Barra de Jacaré. Sobre essa resposta, eu posso. Só vou acabar de tá no expediente que o vereador já passa a falar. A Câmara Municipal de Barra de Jacaré, presidida pelo vereador Jorge Pereira Filho, convida a população para uma sessão solene de homenagem póstuma aos vereadores Elton, Le... Elton Alexandre de Aguiar Mata e Miguel Calixto, eleitos em 2016 para os mandatos de 2017-2020. Falecido tragicamente no início deste ano, quando se dirigia à capital do Estado. A sessão será realizada no dia 27 de 9 de 2018, a partir das 19 horas no Centro Cultural Municipal Professor Avanir Vicente de Santana. Sim. Essa presidência vem em data de hoje retirar o projeto de lei de número 23 de 2018, que foi encaminhado semana passada que dispõe sobre alteração de anexo 1, plano de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, da Lei Municipal nº 466-2012, instituído pelo município de Barra de Jacaré e da outras providências. Esse projeto né, foi, foi encaminhado semana passada, e eu, eu diz aqui, eu deixei claro que não constava no projeto até o momento, é, o parecer jurídico do Executivo, e o projeto, ele necessita... É, os vereadores precisam, nós precisamos ficar baseados né, sobre o parecer jurídico. É um projeto extenso, é um, é, um, é um livro muito grande para ser lido. Então, eu fico aguardando, a Câmara fica aguardando o parecer jurídico do Executivo do Projeto 23. Então, passo a palavra ao vereador Zael Duto para tratar sobre o ofício que ele pediu. É, boa noite a todos, né? Os, o Edivaldo, o Chicão, o pessoal daqui, os presentes, né? os funcionários e a todos de casa aqui estão, que estão nos assistindo. Eu queria fazer um agradecimento aqui à secretária, né? por, ela, por ter atendido o nosso pedido aí, veio a resposta, né? E, e também queria aproveitar, fazer um pedido para ela, que eu, até pouco tempo eu conversei com ela aqui na Câmara mesmo, até o vereador Wagner estava junto aqui, sobre uma licitação da Casa de Apoio. Ele disse que foi feita essa licitação conforme foi mesmo. Eu estive ali no setor de licitação e não apareceu ninguém. Eu pediria que ela voltasse a fazer essa licitação novamente aí e mandasse para uma, uma empresa que tem em Curitiba, que tem uma casa em Curitiba, tem em Campo Largo, que é do mesmo dono, que falta fazer essa listação que é de tão grande importância para o nosso município, que todos os prefeitos teve isso aí, então, o que esse prefeito também podia fazer agora, para que faça atendimento ao povo do nosso município aqui. Então, acho que pedir para ela que ela faça, que elabore novamente essa listação aqui, para que tenha atendimento para o nosso povo, aqui do, do nosso município. Sem mais. Falar o vereador Alexandre sobre o sobre ofício. Primeiramente, agradecer o presidente né, por estar é, nos permitindo aí a falar a respeito da, da resposta aí da secretária de Educação. Isso mostra que a gente está aqui nessa casa de lei, não é com maldade, não é com perseguição com ninguém. A secretária de Saúde, perdão. É, então, quando o vereador pede informação, como a gente já citou aqui em outras sessões, é apenas para que a gente tenha transparência. A secretária respondeu aí que tem a lei federal, aí de, se não me falha, a memória de 1998, que é um parado, né, e não sou contra, é, que manda é, ele estar ciente do, do, do, dos atendimentos. E nós, como os vereadores, é nosso papel estar a par, procurando saber... É, a forma que está sendo atendida, as pessoas que estão sendo atendidas, porque, às vezes, a procura é muito grande é, pela gente em ruas das cidades pessoas, talvez as referências está lá paradas, a gente não tem acesso. Mas acaba a população nos procurando é, para que a gente vá lá, mas não é nosso dever. Não é dever do vereador ir lá atropelar a secretária para que ela encaminhe alguém. Isso não é nosso papel mas infelizmente as pessoas acabam nos procurando aonde vem a cobrança, a gente acaba cobrando aqui da secretária para que sejam feitos convênios, como citou o vereador Isael, a gente, na oportunidade que a gente dirigiu até a capital paranaense, passamos lá na casa de apoio, pedimos aqui em sessão para que a secretária novamente abra essa licitação aí para, para que as pessoas possam ter mais conforto, né, ter sua alimentação, seu café da manhã. Então, é esse o nosso papel, é assim que a gente está dirigindo nessa casa de lei. É, agradeço também, quero deixar aqui meus agradecimentos à secretária, que também é minha amiga particular, mas aqui a gente não pode estar vendo por esse lado. A gente foi eleito para cobrar, para fiscalizar e para acompanhar de perto tudo que acontece em todos os setores. né? Acho que a gente tem sete secretarias aqui no nosso município, então, a gente, vereador aqui... Né, tem que estar atento a tudo o que acontece no município. E jamais com perseguição, porque não é nosso feitio. Inclusive aqui, todos os projetos que passaram aqui, a gente aprovou. É, não teve nenhum voto contrário de nenhum projeto. E o dia que tiver também é porque talvez não chegou num consenso. Por isso que somos nove vereadores para chegar num, num, num acordo aí. Se é bom, se é válido ou se é ruim. E só quero agradecer à secretária e pedir para que abra esse, esses convênios que parou. Né? Tem muitos hospitais aí que também a gente tinha convênio, hoje não existe mais, que a secretária possa olhar com carinho e, e quando a gente for no posto lá, a gente possa ter as portas abertas para todos os vereadores e não para meia dúzia. Então, que o atendimento seja igual para todos, porque diminuindo, ninguém vai chegar a lugar nenhum quem vai perder é a população. Estamos aqui em nome da população para trabalhar com um todo. Eu queria também, presidente, não pude estar aqui presente, agradeço aí também novamente por, pelo entendimento, porque estava na semana de prova, né? O ano já está se findando, o ano letivo, e infelizmente não pude participar, mas pude observar aqui que a secretária de educação esteve presente. Isso é importante. As secretárias, é, todo secretariado viesse aqui, como veio também o pessoal aqui que está fazendo um trabalho terceirizado da, da, dos escorpiões aqui na nossa cidade, veio aqui e mostrou para nós o trabalho. Isso é gratificante. Há poucos dias eu fui picado por um escorpião e sei que o negócio não é fácil. Passei, eu que já sou adulto, passei uns momentos difíceis, né? Imagina se pica uma criança. Então, interessante esse trabalho da saúde vindo aqui trazer a transparência. E queria pedir para a secretária de, de Educação, que esteve presente no momento, eu não estava aqui nessa Casa de Lei, que é, é muito importante a presença dela, como na, na legislação passada ela também era secretária, eu vi o esforço dela, muitas coisas que a gente conseguiu, ela também esteve junto com nós de mão dadas trabalhando, batalhando para que tudo acontecesse. E... Em uma ocasião eu era o diretor de esportes aqui do município e contei muito com o apoio da secretária, que me amparou muito, me ajudou muito. Queria que ela olhasse com carinho hoje para o esporte amador de nossa cidade. Hoje eu estou vendo assim, uma abertura se fechando para nós que gostamos de esportes. No sábado mesmo eu fui num campeonato aqui do COISAC, que está promovendo, as portas dos banheiros todas fechadas. A gente vai procurar a chave, um joga para um, um joga para outro. A gente começou um joguinho de manhã cedo ali aos domingos, não encontramos a chave do campo. Então, já procurei o prefeito, já procurei o diretor de esportes. não tive êxito na minha procura. Eu queria que a secretária aqui, que não sei se está nos assistindo, mas que amanhã essa informação pode chegar até ela, que olhe pela gente, que olhe por nós, para que o esporte é onde dá horizontes, tanto para as crianças, para adolescentes e para a gente também, que já... Já passamos aí de uma idade, mas que são um exemplo, que são um espelho para as crianças do município. Então, que o campo municipal, a gente está ali para zelar do campo. A gente não está ali para fazer política, porque não é o perfil de ninguém, nós somos adultos. Então, que a secretária possa intervir e olhar para a gente ali no campo municipal. Que o que aconteceu sábado ali é uma pena. É uma pena, porque eu vejo o esforço do Isaac, então o esporte é para agregar, é para ajudar. E nós, que somos autoridades, temos que dar as mãos para que os eventos aconteçam. É, infelizmente, é lamentável. É, eu vi os homens lá, que é homem, se virando para ir no banheiro, mas criança e mulher passando uma, uma situação meio complicada. E Para mim, fechar também, presidente, sei que a sua compreensão aí pelo que a gente está falando, pedia também, assim, já que a gente estava falando a respeito de licitação, que o prefeito novamente pudesse abrir uma licitação ali para Fábio de Palito, ali, que a gente sabe que deu deserto a licitação lá, acho que um ou dois que, que conseguiu chegar lá e, e apresentar os documentos, que novamente seja aberta lá uma nova licitação, assim como foi na licitação dos asfaltos que a gente votou das emendas parlamentares, deu deserto, já abriu uma nova licitação, que o prefeito aí possa abrir novamente uma licitação lá, porque eu estou sabendo de várias pessoas aí que têm interesse em estar tá participando dessa licitação lá. No mais, meu obrigado, presidente. Desculpa aí um pouquinho pela demora, mas só agradeço aí pela oportunidade. Dando sequência à sessão, requerimento de número 01 de 2018. Processo administrativo de número 3, 2018. Referente à exoneração a pedido por apresentadoria integral do servidor Daniel Gonçalves da Costa, investido no cargo de efetivo de secretário-executivo da Câmara Municipal. Requerimento 01 de 2018. Daniel Gonçalves da Costa, residente domiciliado em Barra do Jacaré, portador da cédula de identidade 3978 636-2, inscrito no CPF de número 438 889 68 investido no cargo de provimento efetivo de secretário-executivo, instituído... No plano de cargo da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. vem respeitosamente requerer, a partir de 1º de 10 de 2018, a exoneração do cargo que se ocupa desde 6 de fevereiro de 2000, por motivos de aposentadoria integral, por tempo de contribuição, espécie 42 da Previdência Social, conforme benefício de número 172137121 traço 1. Termos em que peço deferimento. Sala da Sessão Executiva da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, em 17 de setembro de 2018, Daniel Gonçalves da Costa, requerente. Então, né, fica aí, aceito o pedido do nosso secretário, temos o, temos o parecer da assessoria jurídica, eu faço questão de ler, parecer jurídico, processo administrativo, Número 3, 2018. Exonoração a pedido por apresentadoria integral do servidor Daniel Gonçalves da Costa, secretário-executivo desta Câmara Municipal. Trata-se de consulta feita pela presidência da Câmara acerca de, acerca de preito do servidor Daniel Gonçalves da Costa pela sua exoneração por motivo de apresentadoria integral. É o relatório, Passa agora a opinar. Consoante os documentos colacionados ao PA e, e o INSS, concedeu ao servidor o pertinente benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em data de 1º de agosto de 2018, com início retroativo à data 16 de maio de 2018, data do protocolo do pedido do benefício naquela autarquia. Assim, considerando que, apesar de a Câmara Municipal seguir o regime, regime Jurídico dos servidores públicos do município de Barra de Jacaré, Lei Municipal no 16 de 93, o regime de Seguridade Social adotado é o RGPS, Regimento Geral de Providência Social, executado pelo INSS, de modo que a única providência cabível à Câmara consiste em acatar o preito do servidor e exonerá-lo através de portaria. É o parecer. Salvo o melhor juízo, Barra de Jacaré, 24 de setembro de 2018, Júlia Godói Simone Pavanelli, advogada da Câmara Municipal de Barra de Jacaré. E também o parecer contábil e financeiro, processo administrativo número 3, 2018. Exoneração a pedido por aposentadoria integral do servidor Daniel Gonçalves da Costa, secretário-executivo desta Câmara Municipal. Senhor Presidente, tem este objetivo de manifestar a situação de legalidade do referido processo de aposentadoria do senhor Daniel Gonçalves da Costa, no sentido de que a mesma encontra-se em condições de elaboração de portaria de exoneração, uma vez que foram concluídos todos os trâmites necessários para a publicação, pois, conforme documentos em anexo, a aposentadoria já foi concretizada pelo INSS em 16 de maio de 2018 por tempo de contribuição, ou seja, o servidor em tela foi enquadrado na espécie 42 da Providência Social, a aposentadoria por tempo de contribuição integral, com o número de benefícios 172.137.121-1. Informa ainda que o setor de contabilidade estará tomando todas as providências necessárias para que sejam pagos todos os valores de direito na rescisão do mesmo, tais como férias das terceira proporcional, licenças indenizatórias e pagamento mensal. Sem mais, para o momento certo de que estamos cumprindo com a legislação do regime, do regime Geral de Providência Social, bem como a Lei 1693, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Reitero considerações. Câmara Municipal de Barra de Jacaré, Estado do Paraná, em 24 de setembro de 2018. João Penteado da Cruz, técnico em contabilidade. Então fica aí, né? Aceito. O servidor Daniel... Ele quer falar um pouquinho? Eu passo. Caçetaquinha. Passa a palavra, presidente. não dá para. ligar o microfone aqui, dá para falar diretamente aqui. Boa noite, ao... Você está? Obrigado, presidente. Boa noite, aos vereadores, visitante, companheiro de serviço. João, ICN, Edneia e o pessoal que nos assiste pela internet. Conforme lido pelo presidente e conforme determina a legislação, estou requerendo minha aposentadoria por tempo de serviço, porque assim a lei determina. E é com sentimentos que estou pedindo minha aposentadoria, porque nessa casa... Por 23 anos eu trabalhei, aprendi muito, conheci pessoas, amigos, fiz amigos, né? fiz história. A Câmara, quando eu entrei aqui, não era separada, era junto com o Executivo. Foi uma luta, foi uma, uma vitória nossa na época. O Gelson, meu cunhado, era o presidente e nós entramos aqui, a contabilidade era unificada. Separamos, fizemos um concurso público mais tarde, hoje nós temos um um quadro de pessoal efetivo Uma cama estruturada pré estruturado Então eu saio daqui Bem né, Com a minha missão cumprida como funcionário Como companheiro Que fui de meus amigos, meus colegas de serviço E companheiro também dos vereadores Muitos presidentes passaram por essa mesa E eu sempre Orientei Sempre é, prestei meu serviço No sentido de que A casa andasse bem Todo o ensinamento que eu aprendi com o senhor Lazinho inicialmente, Lazinho Calisto, que assim me ensinou, que ele me disse uma frase. O que a gente aprende não pode morrer com a gente. O que ele me ensinou não morreu com ele, ele passou para mim. A CBD, o que a gente aprende na vida, a gente tem que passar para alguém. Ele passou para mim. Também passei para alguns que aqui passaram por mim. Né? Futuramente vai ter um funcionário aqui efetivo, e se ele me procurar, como eu procurei o seu Lazinho eu não vou deixar de ensiná-lo o que eu aprendi, porque eu não quero que morra comigo o que eu aprendi. Tem que passar para ele. Assim como o João está aqui, o João também vai estar dando essa informação para quem vai entrar no meu lugar, como sempre fez. Né? Nós sempre fizemos isso. E eu saio, sim, sentido, no sentido de saudade do lugar. Porque é um lugar que todo dia a gente vem... As sessões, segunda-feira à noite, a gente decide, né? Eu não, vocês que decidem a situação do município, mas muitas vezes eu acabo participando como funcionário, nos pareceres, nos estudos, acabo me envolvendo e acabo sendo um vereador por fora, mas trabalhando para vocês. Mas eu digo, eu estarei na minha casa, precisarem de mim, estarei lá. Né? Qualquer momento, qualquer dúvida, me liguem, até vim aqui. Né? Alguém me chamar para vir aqui, eu venho. Não, não, não vou negar a ajuda de vocês de forma alguma, porque são, aqui é a minha casa, eu vou, vou embora, mas eu vou estar sempre com vocês aqui. Pode ter certeza que eu vou estar assistindo as sessões de vocês pela internet. E vai ser duro para mim, porque é um sentimento, é uma vida. Aqui eu tirei dinheiro para tratar dos meus filhos tratado meus filhos, tratado da minha vida, aqui eu dou, tenho que dar muito valor a essa casa, porque daqui eu tirei recursos para me viver, né? E sou o que sou hoje, tenho conhecimento diante do que aprendi e diante de muitos companheiros que tiveram paciência comigo. Eu tive momentos difíceis aqui, que eu ficava sem jeito de trabalhar, mas os presidentes, o Jorge e outros tiveram paciência comigo, porque a gente tem um momento que a gente fica meio complicado. O João me ajudou muito. Nesse sentido Então É, é com um sentimento De ter que largar vocês aqui e, e eu sei que vocês vão passar por situações de, Que não vou estar aqui Mas o João vai estar aqui para orientar vocês Mas nem sempre, né? Porque ele tem o papel dele como contador Ele tem o expediente dele, né? né? Mas eu acho que vocês Têm capacidade o suficiente Para tocarem a casa Sem mim, ou seja, já aprenderam, tem vereadores aqui que já estão com diversas... Né? O caso do Jorge, o caso do Léo, já está por esberto, muito mais ainda. E o Edmar, está entrando agora, mas já também tem conhecimento. O Alexander, grande companheiro. Né? E também tem muito conhecimento. O Israel, com dois mandatos. E o Edival, né? o vereador novo também, mas tem mostrado é, é, muita sabedoria na sua posição aqui. Hoje eu posso dizer que tem uma Câmara boa de se conversar. Nós já tivemos aqui momentos difíceis, eu mesmo como secretário, tive situações complicadas com vereadores, né? Mas essa Câmara, eu saio contente né? com o que fiz amigos, né? Com vocês e tal. Então, peço a Deus que abençoe o trabalho de vocês, e abençoe a vida de vocês também. Tá? Muito obrigado. Por tudo que vocês me deram e fizeram. Posso falar em nome de todos os vereadores, por todos que passaram aqui por essa Câmara, Daniel, nossa gratidão que você fez, que você está fazendo pela gente aqui. Que Deus te abençoe, que te dê muita saúde que desfrute muito dessa aposentadoria merecida que você tem. É, hoje é a última sessão ordinária que o Daniel participa com a gente, mas eu deixo, deixo já um convite para ele estar semana que vem aqui participando da sessão com a gente, para a gente estar passando a palavra para os vereadores, falando um pouquinho sobre o Daniel. Dando continuidade à nossa sessão e passando para a ordem do dia, temos o projeto de lei de número 24 que trata sobre a abertura de crédito adicional especial nos valores de R$ no orçamento municipal de 2018, visando o reforço de dotações para atendimento das secretarias, secretarias municipais de administração, planejamento, assistência social, obras e serviços públicos, educação, saúde, educação, esporte e cultura. O projeto de lei já foi discutido e votado semana passada, e vai para a sua segunda discussão, o vereador Leal Boa noite a todos presentes. Sobre o projeto, já foi discutido semana passada, sem mais discussão. Vereador Desberto Garcia. Boa noite, vereador, né, aos nossos funcionários, visitantes, e quanto projeto sem discussão. Vereador Edalberto. Boa noite a todos, boa noite aos servidores, aos visitantes, quem nos assiste. É, quanto ao projeto, projeto muito importante, já foi discutido na semana passada, sem mais discussão. Palavra, o vereador Israel Duta. É mais uma vez boa noite a todos aí, né, pessoal de casa que está nos assistindo. E quanto ao projeto, já é um projeto que foi discutido na semana passada, então sem mais discussão. Palavra, vereador Divaldo. Sem Discussão. Palavra, vereador Edmar. Boa noite a todos, os vereadores, servidores, Edivaldo, Chicão. Quanto ao projeto, já foi discutido e aprovado por unanimidade na sessão anterior. Dispensa a minha discussão. Com a palavra, vereador Wagner. Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, aos nossos servidores, ao Daniel, à Edineia, à Ciene, ao João, à, aos nossos visitantes, o ao Divaldo, ao Francisco. E quanto ao projeto, senhor presidente, sem discussão. A palavra, vereador Alexandre. Senhor presidente, é só dizer o, a importância né, da, de ter a transmissão online hoje. Semana passada eu não estive presente, mas vi os vereadores aqui dando a explicação sobre projetos, né? E sobre esse projeto de lei, e como eu estava fora, também fui um apreciador da sessão da Câmara. Estive observando, é, não em tempo real, mas depois eu pude ver a sessão e vi que os vereadores explanou é, corretamente sobre o projeto de lei, né? um projeto que só vem a somar e trazer benefícios ao Executivo Municipal, e a toda a população. Então, eu dispenso meus comentários, eh, presidente, só enaltecendo que o trabalho do Cris, mesmo aí, que está sempre conosco aqui, e levando essa transparência desse trabalho, dessa casa de lei, a toda a nossa população. Projeto de lei 24 de 2018, de, de autoria do Poder Executivo, vai para a sua segunda votação. Vereador Leozanato. Aprovado. Vereador Elisberto Aprovado. Vereador Alberto. Aprovado. Aprovado. Isaiau Duta. Aprovado. Edvaldo? Aprovado. Vereador Mar. Aprovado. Vereador Wagner? Aprovado. Alexandra. Aprovado. O projeto de Lei 24 de 2018 foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes ao plenário. Eu declaro o projeto aprovado em sua segunda e última votação. O projeto de Lei 25 de 2018, abertura de decreto suplementar no orçamento municipal no valor de R$ 503.910,00, com saldos insuficientes. Projeto de lei também já foi discutido, e votado em sua primeira discussão. Vai para a sua segunda discussão, vereador Leozanata. Sem discussão. Vereador Osberto. Sem discussão. Vereador Edalberto. Projeto também que vem trazendo muitos benefícios, né? também já foi discutido, sem mais discussão. Vereador Alexandre. Sem discussão. Vereador Wagner. Sem discussão. Edmar. Sem discussão, presidente. Vereador Edvaldo. Sem discussão. Vereador Zé Oduto. Sem discussão. Projeto de lei 25 vai para a sua segunda votação. Vereador Edalberto. Aprovado. Elisberto. Aprovado. Léo Zanato. Aprovado. Alexandre. Aprovado. Vereador Vaga. Aprovado. aprovado. Edmar. Aprovado. Edvaldo. Aprovado. Vereador Zé Oduta. Aprovado. Projeto de lei 25 também foi aprovado. Por unanimidade de voto, os vereadores presentes ao plenário, eu declaro o projeto aprovado. Em sua segunda e última votação, passo ao nosso secretário-executivo para as providências. Tem um requerimento aqui de minha autoria, eu peço ao vice-presidente que venha fazer leitura e tomar assento da cadeira do presidente como consta do nosso regimento. Mais uma vez, boa noite a todos aí, né? Então, vamos aqui para o requerimento do vereador, presidente da Câmara, Jorge João Pereira, né? E nós vamos ler para ele sobre o requerimento. Excelentíssimo senhor, requerimento 1 de 2018. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Barra de Jacaré, vereador Israel Dutra, na qualidade de presidente da Câmara e nas conformidades do artigo 20, parágrafo 2, segundo, do regimento interno, venho requerer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, conforme considerações abaixo, o seguinte pedido: Considerando a intimação que a Câmara, da intimação que a Câmara Municipal recebeu do, do Ministério Público de Constas é, consta no Estado do Paraná, através de seu procurador, senhor Gabriel Gui Leger, em data de 10 de nove de 2018, conforme cópia em anexo a Câmara Municipal vem solicitar deste Poder Executivo o envio em regime de urgência de um projeto de lei dispondo sobre alterações da Lei Municipal nº 262 2008 para atendimento do que se pede nos anexos do parecer 581 18 do MPC Paraná. Despacho do 1910 barra 18 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Certo da aprovação desse pedido por esse valoroso plenário e, posteriormente, pelo Poder Executivo, segue os nossos agradecimentos. Sala das Sessões, Antônio Santos Neto, da Câmara Municipal de Barra do Jacaré, Paraná, e 24 de setembro do ano de 2018. Jorge João Pereira, Filho, vereador e presidente. Então, aí aí né, o, o autor do requerimento para os seus comentários aí. Jorge. Senhor vice-presidente, Israel, senhores vereadores, é, sobre uma situação que se encontra a Câmara, né, como foi lido, eu poderia estar mais falando aqui, mas eu vou passar a palavra ao nosso servidor João, que está muito mais a par da situação do que eu, e ele vai estar explanando para a gente sobre a situação do requerimento e da nossa Câmara. Boa noite a todos. É, esse, esse requerimento que o presidente Jorge está fazendo para vocês, é, eu, já, eu já levei, inclusive, uma minuta desse projeto para a advogada do município, Ana O porque aconteceu o seguinte, desde 2008, o controle interno da Câmara é o mesmo do município. E o Tribunal de Contas nunca teve nenhuma objeção com, com relação a isso, sempre aprovou todas as contas. Ocorre que, na última prestação de contas, o Tribunal de Contas emitiu parecer, esse parecer 581 de 2018, que está junto com o requerimento aí, questionando que a Câmara não tinha o controle interno próprio dela. E, ela fez, e, o, e o Tribunal emitiu parecer para, para a região inteira, todas as cidades receberam. Algumas cidades resolveram o seu problema. Por exemplo, eu peguei três exemplos aqui só para vocês verem. Bandeirantes simplesmente ajustou a lei, porque também não tinha quadro de funcionário na Câmara para fazer o controle, ajustou a lei. É o mesmo controle do município. Andirá e Santo Antônio da Platina, que tem quadro, tem, tem bastante funcionário na Câmara, o que, que eles fizeram? Criaram um controle interno próprio, que, se, que na verdade, seria o mais correto. Entendeu? Entendeu? ocorre que a câmara não tem um quadro próprio para criar um controle interno e para a gente fazer concurso para contratar um controle interno para a câmara é uma coisa assim meio que assim surreal foge um pouco a nossa realidade né um pouco não foge muito a nossa realidade ainda mais que chegou a, a, nesse momento que o daniel acaba se aposentando né aí ficamos mais desfalcados ainda então o que, que aconteceu? O Tribunal de Contas, hoje, chegou o despacho, em 1910, de, da presidência do Tribunal de Contas, acatando o parecer do Ministério Público que atua dentro do Tribunal de Contas, porque, na verdade, quem está pedindo isso é o um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Vocês sabem muito bem que lá dentro tem uma, uma ramificação do Tribunal de Contas, lá da, do Ministério Público, e ele atua lá dentro. Então, ele passou a questionar isso agora. E, simplesmente, o nosso caso aqui, a lei municipal ela não fala nada, ela só fala que tem o controle interno do município, mas não fala que esse controle pode ser o controle da Câmara. Simplesmente inserir um artigo ali, um inciso, dizendo que esse controle também pode ser o controle da Câmara. Aí o que eu fiz? Eu fiz um apanhado, já juntei um pouco, um pedaço da lei de Santo Antônio da Platina, um pedaço da lei de Andirá, um pedaço da lei de Bandeirantes, e fiz, levei para a Ana Luísa. inclusive eu já tinha até feito um projeto de lei para o presidente apresentado aqui, mas como o, o nosso amigo que está em fase de aposentadoria, ele tem um pouco mais conhecimento que eu nessa área, ele me ajudou, eu, eu já, por mim, por exemplo, já, já ia apresentar o projeto, você entendeu? Mas, sabiamente, ele pediu para a gente requerer, né, porque daí a gente vai mandar o requerimento para o prefeito, o prefeito, obviamente, que vai ver junto com o jurídico lá e aí vai tomar a, é, a medida correta. Não temos outro caminho aqui. Eu acho que se for para a gente criar um controle interno da Câmara, vai ser um gado desnecessário. Vai ter que fazer um... até se fazer isso, demora. Eu acho que o melhor caminho seria seguir o modelo de bandeirantes. O mesmo controle do município, seu o controle da Câmara. Simplesmente mudar alguns artigos da lei, que foi o que eu fiz no, no projeto. A minuta já está com a Ana Luísa, o projeto também já está aqui, idêntico, foi feito com ela. E aí eu, pedi, eu pediria sim, a compreensão dos vereadores na, na aprovação desse requerimento, até para fortalecer e para a gente poder responder para o Tribunal de Contas que a Câmara está tentando resolver o problema. Vocês sabem muito bem, vocês são vereadores aí, tem vereador da área de saúde aqui, vereador da área de educação, sabe que o Ministério Público, às vezes, ele cobra de maneira exagerada. Tem coisa que ele quer que não tem como você fazer. Eu, eu vejo que, esse caso, o, o, o Tribunal de Contas está até... É, a presidência do Tribunal de Contas está até sendo, assim, maleável, aceitando que se faça um controle, continue o controle junto, só mudando a lei, porque, sinceramente, se for para... 399 municípios do Paraná, deve ter aí 300 municípios, tudo cidade pequena. Se cada um for criar um controle interno, vai ser 300 controle interno a mais. E aí o pessoal fica cobrando dos políticos, uma, um, né, na verdade, o um melhor gasto público, maior a maior transparência pública, e o, tribunal de, e, o, e o Ministério Público pedindo para criar cargo para praticamente fazer o que já é feito. O controle já é feito município. Já foi feito, em todos esses anos, o controle sempre foi feito, as contas sempre foram aprovadas, nunca teve nenhum problema. Eu vejo, assim, como desnecessário a, a, a criação de um controle próprio da Câmara, no momento. A não ser que um dia tenha quadro fun de funcionário lá no futuro. Por enquanto, sinceramente, eu pediria para vocês, então, a aprovação desse requerimento para o Executivo inserir isso lá, sei que vai ser uma atribuiçãozinha a mais, mas o controle do, do, do município já faz o controle da Câmara. Já. Até com o auxílio nosso também, a gente acaba trocando ideias aí, um ajudando o outro, usando a experiência que um tem, a vontade que o outro tem. E, enfim, era isso que eu queria dizer. E queria aproveitar também e reforçar o pedido do Jorge, para sexta-feira tem audiência pública da Câmara do município, e da saúde, as três audiências públicas na sexta-feira, sempre importante a presença dos, dos vereadores, até para forçar que realmente o município tem transparência, funciona a transparência do município, entendeu? E que o legislativo sempre participa, como agora participando mais uma vez para a elaboração de, de projeto que vá, na verdade, melhorar ainda a questão da transparência também. Obrigado, João. Estão eles esperando aí, né? Aos vereadores, reforçando o pedido dele, eu peço a compreensão e aprovação deste meu requerimento. Obrigado, vice-presidente. É com uma discussão, vereador Dival. Eu tenho uma dúvida aí que você falou aí, em questão do, do Bandeirantes, né? De Rai e da Porque a Câmara é um órgão separado da Prefeitura. Sim. E pode funcionar dessa maneira, você viu? Sim, quando o, porque, ide o ideal porque... seria que a câmara tivesse realmente seu controle. Porque eu, até quando estava fazendo aquelas leis aí para poder o, os prédios públicos, é, que nem a, a fábrica de palitas, outras fábricas ali, eu citei a câmara. Sim. Eu comentei com o Jorge, porque na legaliza todo lá fora e nós aqui não tem, nós aqui é, é, um, é vínculo com o município, né? Tinha que Sim. ser separado também. Ah, o prédio, você diz, é né prédio. Ah, sim, o prédio, nós, nós, inclusive, estamos providenciando isso aí. Não é fácil também, é um Porque... assunto que a gente vai, vai tirar um tempo, uma hora para conversar com todo mundo em off, né? não em sessão, para explicar como funciona isso. Inclusive, eu estou vendo um modelo de outra cidade que já construiu, Câmara, conversar com o presidente para a gente melhorar a... a, a a nossa ideia ainda, para poder realmente, o correto também seria o prédio ser separado também. Seria separado da, seria. da Algumas né? outras cidades também ainda, ainda continuam é, junto. É, né, prova lei para o pessoal lá fora lá e não aprova para nós mesmo é, aqui. Né? Sim. É esse caso aí que eu estou... Você falando aí eu fiquei pensando, se é separado do município, como é que uhum. o, o município pode fazer uhum. para nós aqui? Não, ideia... Não, não, não, se não tiver problema... Eu... Não, não o prédio seu mesmo, do município, não, não, não tem problema. Assim, não, assim, questão do, do, do controle. Não, o controle também não tem problema, tanto é que, que Bandeirantes continuou com o controle, a única coisa que fez foi, foi um ajuste, porque, na verdade, se você for criar um cargo a mais, é uma despesa a mais, e quem vai repassar o dinheiro vai ser o município o mesmo para pagar. É. Então, é. acaba sendo né, uma coisa quase que desnecessária. Algumas câmaras, que eu citei Bandeirantes, é, Santo Antônio e Andirá, é porque eles já têm um quadro de funcionário que você simplesmente vai designar um funcionário para ser o controle. Vai pagar um FG lá, um valor que não vá assim, é, onerar tanto o município, e aí compensa. Mas, no caso da Barra, eu, talvez outra cidadezinha menor, que eu não conheço todas aqui, realmente não tem o um número mínimo de funcionário. Porque, o no nosso caso aqui, eu não posso ser controle, porque eu não posso me controlar. O controle é para me controlar. A advogada não pode ser o controle porque ela não pode controlar ela. E a, e a única servidora que sobrou efetiva é a Edneia, que não tem a formação mínima para ser o controle. E cargo comissão não pode ser, enfim, não, tem, não temos o um número mínimo. As outras cidades têm, porque essas outras cidades já têm 10 funcionários Esse na Câmara. é só, só uma dúvida. Só. Mas é, é, é válido toda a dúvida, se Obrigado. alguém tiver alguma dúvida a mais também, estou aqui para responder. Essa questão do, da, da, do Sim, prédio, nós vamos ter que sentar e conversar, que isso aí vai ser interessante a gente conversar todo mundo junto mesmo. Vereador Edmar, para a sua discussão. João, só uma dúvida. O, o controle interno do executivo é feito por um cargo comissionado, vamos por Sim. assim, né? Sim. E ele troca, cada quatro anos. Sim. Não causa problema para o pro executivo? Não não, não, não tem Juridicamente, tem... não? Não, não tem problema nenhum. Inclusive, o cargo comiss... é, controle interno, o correto é ele ter um mandato mesmo. Ele não pode ser... Tem Eu cidade imagine. aqui na nossa região, não vou citar o nome, que o controle já está em, em três, três mandatos. Não pode, o controle ele tem que ser transitório, porque é, é, uma, é uma coisa assim, é, é muito restrita, é muito temporal, é como se fosse um político, ele não pode ficar permanentemente ali. Ele, senão, já vai começar a criar costumes errados também, e não pode. O controle ele tem que ser pontual mesmo, é só para, exatamente para fazer o controle, doa quem doer e passou o tempo dele, tem que sair junto com o gestor, o correto é isso. Beleza. Vereador Wagner, sua discussão. Oi João. É, em relação a, a esse projeto ali em Bandeirantes, que você citou, né? E eles fizeram esse, esse projeto de lei lá no caso. E aí o, o Ministério Público ele aceitou bem? Como é que foi? Tribunal, tribunal de, de Contas, conta, o tribunal de contas né? né? Tribunal de Contas aceitou? Aceitou. Aceitou. Até até recentemente o, o Ministério Público ele estava esse Ministério Público que, que atua hum. dentro do Tribunal, ele estava sendo meio redutivo. Ele queria que criasse e não queria saber se vira, cria. Só que daí, eu acho que em conversa interna deles lá, eles viram que realmente tem município que vai ter condições de criar, mas tem município que não tem condições. Uhum. Aí ele teve que abrir essa, essa possibilidade de simplesmente, na lei, constar que realmente o controle pode ser dos dois. No nosso caso aqui, é que realmente a nossa lei, ela deixa em aberto que o controle vai ser o controle da, de todos os poderes, mas não cita legislativo. Obviamente que a gente sabe que, em outro momento, eu acho que outro técnico ou outra pessoa que estava respondendo pelo Tribunal de Contas, lá, pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ele entendeu que esses outros poderes é, abrangia o legislativo, mas, de repente, essa pessoa que está lá no momento, não entende que tem que estar escrito no legislativo. Né? Obrigado. Vereador Alexandre. Seus comentários. É, primeiramente, cumprimentar o João, né? O presidente Jorge também pela, pela autoria do requerimento, o João pelas explicações, né? trazendo a, essa transparência para a gente, está ciente né? da, da situação e a gente é amadurecendo sobre essa atual realidade. Pelo que eu notei, não sei se eu estou enganado, na verdade, só estava faltando essa lei, né, João? Na verdade, o que eles estão cobrando é que seja criada a lei. A gente está fazendo de uma forma sem amparo, pelo que, que eu entendi. Que, na verdade, tem a lei. Só que na lei não, não cita expressamente assim o legislativo. Que, que, o, que o controle vai ser o controle da Câmara. Ele fala que vai ser o controle do município e dos, e dos demais poderes. Até então, a gente entendia que esses demais poderes... A Câmara tá, é, um, é o poder que é atrelado ao Executivo, mas nesse momento... É, Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas acha que não. Vocês têm que fazer uma adequação na lei. Só pede para a gente fazer uma adequação na lei. Está até o o despacho do está junto com o requerimento é o despacho 1910. Ele só pede para fazer uma adequação na lei. Vocês podem ler aí que está tá escrito aí. Então no mais é é, é isso mesmo é, é, A gente vê que só está legalizando né. É uma forma legal que vamos estar tá amparado aí pelo Tribunal de Contas o Ministério Público. É, Legal a humildade do João também, quando disse que já estava com o co projeto de lei para passar para o presidente. O nosso Daniel, que, que realmente aí é empenhado e tem muito conhecimento, né, João? Veio amparar também. E a gente vê que as coisas é conversando e, e trocando figurinhas que a gente chega num consenso para as coisas acontecerem. no mais? Só te agradecer, João, por estar aqui e a gente poder votar aqui com, com amparo, sabendo que estamos fazendo o correto aqui. Vereador, já seus, seus comentários. Ah, também, cumprimentar o João, né, pelo requerimento aí. Muito tempo junto com o João, e sei que é uma pessoa muito capacitada, sem mais discussão, sem dúvida do projeto. Vereador Edisberto. Cumprimentar o João também, né? que eu sei da capacidade dele, que eu sou o vereador mais velho aqui, João sempre foi uma pessoa que orientou a gente em tudo, o Daniel também, Daniel, você. Então, a gente só tem de agradecer a vocês, viu? O João pela capacidade que ele tem, né? Porque é uma pessoa muito responsável na Câmara. Vereador. É, gostaria de parabenizar o vereador, o presidente presidente, por estar catando aí, né, o pedido do Ministério Público, ao servidor João, por estar esclarecendo aí o, que, o que vem o pedido aí a fazer. E que faça o que, é, que for correto, né? Para que seja bem transparente aí e que dê tudo certo. Obrigado. O requerimento vai para a sua primeira e única votação. Vereador Jorge. Aprovado. Vereador Edival. Aprovado. Vereador Edimadimar. Aprovado. Vereador Wagner. Aprovado. Vereador Alexandre. Aprovado. Vereador Léo. Vereador Alberto. Aprovado. Vereador Edna Alberto. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade, então passa a mão do requerimento do secretário para que ele envia ao prefeito. Eu também queria fazer um agradecimento aqui ao João, né, pela capacidade, pelo empenho, João, que você tem na nossa Câmara aqui, e que Deus te abençoe você, que você é sempre essa pessoa prestativa, nas horas que a gente precisa de você, não vai se conversar com você, você sempre está atendendo a gente esse empenho seu, junto com a nossa Câmara aqui. Muito obrigado por você. Tá? Eu passo agora também, o... peço que o Jorge, o nosso presidente, retorne essa a sua cadeira aqui, né e agradecer também pela oportunidade que tem nos dado aqui, para poder participar disso aí. Muito obrigado a você, você retorne a sua cadeira aqui. Eu que agradeço, vice-presidente. Obrigado. Agradeço ao servidor João. É... É... Nós não temos mais nada na ordem do dia, né? Eu agradeço a presença de todos os vereadores, os nossos servidores. Uma boa noite a todos, todos que nos acompanham. Eu declaro a sessão encerrada.